Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, eu subo nessa tribuna hoje para falar de um tema que para nós é muito caro, é muito importante, que é a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Não sei se todas e todos aqui sabem, mas o Supremo Tribunal Federal está nesse momento discutindo a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Amanhã o julgamento volta e passou pelo voto do ministro Celso de Mello. E nós estamos falando de um tema que é caro para mim, como eu já repeti muitas vezes, nessa casa, por ser o primeiro LGBT assumido, que ocupa um cargo de deputado distrital. Então esse é um debate que nós não podíamos deixar de fazer. Óbvio que nós não estamos aqui para fazer só o debate da questão da diversidade, o debate LGBT. Nós vamos fazer tantos importantes debates para a cidade, para o Distrito Federal, como todo mundo que nos apoia tem visto que nós fazemos, relacionados ao orçamento, à saúde e a tantos temas. Mas a LGBTfobia, ela é urgente. Esse tema da violência contra a população e qualquer violência que atente contra a dignidade humana é, sem dúvida, um tema urgente. Nas falas que foram feitas no Supremo Tribunal Federal, me chamou a atenção alguns dados que eu queria que ficassem registrados nos anais dessa casa. Estima-se que em 2018, 420 LGBTs foram vítimas de assassinatos violentos, apenas por existirem. 420 LGBTs vítimas de assassinatos violentos no Brasil. A cada 20 horas, morre uma vítima de intolerância, morre um LGBT no Brasil vítima de intolerância. A população mais afetada é a população trans, que representa mais de um terço dos homicídios de LGBTs em 2018, ou seja, 39%. Sabe-se que apenas no ano de 2018, 100 LGBTs tiraram a própria vida em razão do preconceito e da discriminação social. Isso é muito grave. O parlamento precisa deixar de ser omisso nos temas relacionados à violência, especialmente contra a população LGBT. Não pode ser normal. Não é tolerável que qualquer cidadão ou cidadã, independente da sua condição filosófica, independente da sua posição política, independente do seu partido ou da sua religião, não reconheça a necessidade de proteger a população LGBT contra a violência. Eu, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, nasci numa igreja evangélica, e eu nunca aprendi na igreja evangélica que você deve apoiar a violência. Foi num lar evangélico que eu aprendi que o amor é fundamental e que combater a violência é fundamental. Foi num lar evangélico. Em nenhum lugar, nas religiosidades, quaisquer em sua pluralidade, está escrito que se deve apoiar a violência. Os parlamentos precisam parar de ser omisso. Nós precisamos enfrentar a violência, a discriminação e o ódio contra qualquer segmento. E eu estou aqui para alertar da questão da LGBTfobia, que para nós é grave. E hoje o que se pede no Supremo Tribunal Federal é a equiparação da LGBTfobia ao racismo, por ser também uma discriminação estrutural que atinge milhares de pessoas no nosso país, e como diz o artigo 5º da Constituição brasileira, né, não é tolerável Qualquer discriminação às liberdades fundamentais, e isso é muito importante, esse debate nós não vamos deixar de fazer. Como disse o advogado Pauliotti na sessão do Supremo Tribunal Federal, deputado Reginaldo Veras, existe ideologia de gênero sim, uma ideologia heteronormativa, cisnormativa, que pune simbólica e fisicamente aquele que ousa viver sua vida de outra forma que não a tradicional. Essa é a ideologia de gênero que existe. Uma que pune aquele que ousa viver diferente. E olha, senhoras e senhores deputados, eu não tenho medo de viver o meu afeto. Eu não tenho medo de viver o meu beijo. Como muitos LGBTs não têm medo de viver o seu afeto e o seu beijo na rua. Não é a violência e o ódio que muitos tentam bradar que vai calar o nosso amor, porque não vai calar o nosso amor. Essa sessão de amanhã do Supremo Tribunal Federal é uma sessão histórica. Ela é histórica porque a Suprema Corte Brasileira está dizendo que é intolerável. E eu tenho certeza que vai dizer que é intolerável a LGBTfobia, seja de quem for, é intolerável a violência contra a população LGBT. Nenhuma, eu vou repetir isso, nenhuma concepção ideológica, filosófica ou religiosa justifica o apoio, o incentivo à intolerância e à violência. Nenhuma concepção justifica essa prática. E é bom relatar para todos e todas que estão aqui hoje, que nós tivemos alguns casos emblemáticos no Brasil, inclusive pessoas heterossexuais, deputado Reginaldo Veras, podem ser vítimas de homofobia. Porque um pai e um filho que ousaram andar abraçados no Brasil foram agredidos, foram vítimas de agressão. Olha o tamanho do absurdo que a gente vive pela intolerância, pela imbecilidade que tem crescido na mentalidade de tantos ainda no nosso país e isso não pode ser tolerável. Um homem foi preso em Campinas após matar a travesti e guardar seu coração. Ele retirou o coração de uma travesti em Campinas. Isso é um absurdo? Qual concepção de mundo não percebe que a criminalização da LGBTfobia... Infelizmente, ela é urgente no nosso país, além do caso de Dandara em Fortaleza. São muitos casos que nós podíamos citar, que são casos graves e que atentam à necessidade desse debate. Eu estou nessa casa... E eu queria dizer que eu estou disposto ao diálogo com cada um, com cada uma das parlamentares dessa casa sobre a importância da cidadania da população LGBT. Eu quero debater todos, todos os argumentos filosóficos, todos os argumentos teológicos, todos os argumentos constitucionais. E eu quero debater para que nós possamos avançar, avançar sim, numa legislação que proteja a população LGBT no Brasil. É urgente, é urgente que nós possamos proteger a nossa população de tanta violência e eu espero que o Supremo Tribunal Federal dê uma resposta a essa questão no Brasil. Nós aguardamos que esse julgamento, ele possa ter um resultado histórico para as lutas de toda a população LGBT brasileira. Obrigado, senhor presidente.